Opa, tudo funcionando bem, precisa testar primeiro, é claro né, vamos ver, precisa testar, tudo funcionando bem, boa, perfeito cara, eu acho que melhor que isso, é só na parafernária do Samurai do Bruce Link, talvez funcione aí todo o esquema. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado, hoje nós, no... opa. What happened, my friend? Cadê? Oh, man, what the hell? Bom, vamos esperar para ver se conecta aqui, mas espero que todos sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado. Pixel Quebrado, hoje nós estamos no dia 5 de agosto, fala Julho, 5 de agosto de 2021 e vamos dando continuidade à nossa campanha aqui de The Evil Within 2, estamos no capítulo 11, não sei se é perto do final ou não é, mas eu sei que tá rolando bagulho aqui, e se você não me conhece, meu nome é Anderson, seja muito bem-vindo, compartilhe com os amiguinhos, se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser doar estrelinhas, fique à vontade, me procure nas redes sociais por Pixel Quebrado que você vai me achar Todos os lugares, Se quiser bater um papo sobre games, é só chamar que a gente troca aquela ideia, beleza? Tamo junto, é nóis, bora pro jogo. Vamos só ver, cara. É... Ah, tá, tá aqui. Hum... É, era pra aparecer outra coisa aqui, né? Mas tudo bem, estamos aí. Qualquer coisa é só abrir aquele chamado, né? Epa! Uh... Apareceu um together aqui. E aí, Crabildes, cre, cre, é nóis. Beleza, meu rei, como é que você tá, mano? Bom, deixa eu fazer um esquema aqui, cara, porque acompanhar tudo isso aqui não é fácil. Só mais um momento. Enquanto eu termino de configurar aqui o, o esquema. Porque tem que ter 5 mil monitores aqui, né? Porque, cara, é tanta coisa que tem que mexer ao mesmo tempo. Você fica perdido, cara. Opa, sai daí, fica. Sai, sai daí. Eita! Não para de subir. É nós. É <risos> nóis. Valeu, valeu, até bom. Valeu pela presença, cara. Não sei como é que tá o áudio aí. Se você quiser dar um feedback pra gente, isso ajuda bastante. Ah, cadê? Opa, aquele, aquele, aquele primeiro like. E aí, Farley, como é que está a vossa senhoria? Bom, vamos lá, vai. Vou jogar aqui. É, queremos o PS5, né? Eita, pega! Ah, mas aqui tá rolando no Xbox aqui. A imagem tá muito louca aqui, fita. É que infelizmente. Não tem aquela placa poderosa para capturar o 4K. Tenho que usar.. Tá de boa o áudio. Tenho que usar aqui o. o Restream. quer dizer os do console né? Mas está quebrado. Se achar as partes certas. Eu falei, tem quem é vivo sempre aparece. Tudo bem fio? Como é que está? Pera aí que eu vi sua mensagem agora. Calma aí. Vamos lá. Eu não sei para onde tem que ir aqui não cara. Deixa eu ver. Procure na sala dos fundos pela... Procure na sala dos fundos pela máquina de O'Neill. Opa, onde que é? Vou marcar aqui. Eita, tem que entrar aqui. Oxi, que parada é essa? Minha vossa senhoria está se sentindo... aí, Fagno. tá chateado? É claro. A está como Eu tô chateado ou você tá chateado? Não entendi. O hey, que que aconteceu com você, meu rei? E tá depois faz um vídeo de este of Rage aí. Demorou, vou fazer sim. Vou fazer aquela DLC marca de influência. Theodore tem influência em tudo nesse lugar. É quase como uma forma de comunicação com ele. Eu vou fazer que é bom inclusive tudo muito esquisito aqui que é isso aqui mano parece que ele tava construindo uma coisa talvez aquela máquina que ele comentou que estranho né Aquilo ali cara Eu não curti muito isso aí não vai estar parecendo uns uns bagulho do mal ei falei conta me o que que aconteceu com você meu rei você tá chateado aí já sei, se não ganha na loteria, né? Eu tô ligado. Então conhece Theodore Wallace? Claro, ele é o ódio do game Tem tá bom, mano. Que você não sabe. Porque o Xbox Series uns dias estava por 2.200 e eu não comprei. Viu que ele fez Porque com eu não tenho uma TV ideal pra rodar. Isso? Não, você, você devia ter comprado, Farley. Se eu fosse, fosse você, eu comprava o não Playstation, não tá? Tá. Dando aquela dica, hein Acho que aqui o bicho vai pegar, hein, mano O que é isso? Eu não tenho certeza absoluta Mas parece muito com um emissor de campo estável Seja o que for O Neil falou pra destruir Então é isso que eu vou fazer E eu sei como fazer isso Sou eu Sebastian. Tava começando a achar que tinha esquecido de mim Já terminou de armar aquela sua massinha? Sim PS5 é bem melhor Ótimo. Vou te Hoje ele está por 2.500 E eu ainda não tenho a TV pesadas. Não, Farley, é mas compra, cara cansar. A TV vem depois Já estou indo. O importante é a diversão Mas o PS5 é melhor Tô te falando, hein Só que é mais caro, né Mano, como é essa mulher... Ah, tá É outra mina eu quase terminei aqui. Me avise quando estiver pronto. Fale com a esmeralda quando estiver pronto. Armadas responsíveis. Que? Fale com a esmeralda quando estiver pronto para armar... Eu tô pronto. O que, que é pra fazer? No mínimo vai rolar uma treta aqui. No mínimo. Quem é Esmeralda, mano? É essa mina aqui? Preciso que esclareça algumas coisas para mim, Hoffman. Não pareceu surpresa em ver Esmeralda aqui. Por que deveria? Eu a vejo às vezes no Stam. Todo mundo conhece todo mundo no Mobius. Eu é que conheço todos. Sou responsável pelas avaliações de novas contratações há anos. Como uma grande família sem estrutura. Esmeralda é a melhor pessoa para se ter por perto em situações perigosas. Ela é um bom soldado. Você tem toda a razão. Imagino que você também conheça a Myra. Sim. Nós trabalhamos juntas. Como ela pôde fazer isso? Como ela não fez nada enquanto eles faziam experimentos na Lily? Como ela pôde contar para Lily que eu tinha morrido? O instinto maternal da Myra é muito forte. Ela se juntou a Mobius para ficar mais perto da Lily. A palavra experimento é meio forte A Lily foi bem tratada E podia interagir com a mãe diariamente Quanto a dizer que você tinha morrido Acho que a Mira só fez isso Para proteger os sentimentos da Lily É, bom Acho que o instinto maternal da Myra Saiu um pouquinho do controle Espero que consigam resolver tudo Como uma família quando isso terminar É, isso é verdade, cara Também ela não é uma boa mãe não, hein Estive na realidade do Theodore. Se é um reflexo da psique dele, ele tem mesmo problemas mentais graves. Isso explicaria por que ele é tão poderoso. Mas está se escondendo. Talvez seja mais fácil manipular nas sombras. Bom, eu estou prestes a arrastá-lo para fora. Se o que o Lynn disse for verdade. Só tem um jeito de descobrir. Eu não sei se você devia estar aqui quando essa coisa explodir. Acho que eu não quero... Tinha uns itens interessantes na outra sala em que o Liam estava trabalhando. Eu quero conferir e ver se tem algo que possa ser útil. Ok, mas então é melhor você voltar para o seu refúgio. Não tem como saber o que vai acontecer aqui quando dermos um fim nisso. Certo. Tá bom, então vamos embora lá. É, bem mais caro, 2.200 estava muito bom. É mais 50 Game Pass, quem sabe... Né? É, pensando por esse aspecto, né? Ele, na questão de grana, ele é mais vantajoso, né? Mas. Talvez você que fita Playstation é melhor, hein? Me diz uma coisa, Torres. É o suficiente para dar conta disso? Tipo dez vezes mais. E está pronto quando você estiver. Eu tô pronto. Pra vocês, valeu, Bruno. Obrigado. É nós Tamo junto. Seja bem-vindo à família Pixel Quebrado. Ok, lá vamos nós. E eu acho Operação que a chapa detonar vai esquentar aqui. Detonar acontecendo em 3, 2, 1. Mano, eles ficaram na frente do bagulho. Por que que não saíram do, do, do lugar? Bem, pra... Torres. Torres. Onde você? Sebastian Castellanos. Você se recusa a pisar na escuridão. Então tenta me levar para a luz. Suas decisões imprudentes sempre foram sua ruína. Então venha. Eu aguardo. Caraca, a chapa vai esquentar mesmo aí, hein? você quer encontrar sua amada filha, então vai. Veja se é tudo com o que sonhou. Meu Deus. Lele. Você tá aqui? Onde a imagem do jogo tá congelada pra mim. É verdade, congelou mesmo. Congelado mesmo Por que que tá congelado, cara? Será que caiu a... caiu a internet? Eita Nossa, cara, eu tô muito à frente disso daqui Ô, louco O que que aconteceu, cara? Ah, tá de brincadeira, mano Caraca, que... Vamos ver Ah, já sei o que é, mano Mano, vocês estavam vendo, cara Vocês não viram nada do que aconteceu? Eu tô meia hora jogando já meu Deus, cara Já sei o que é Cara Meu Vocês não viram nada Isso que dá, mano Ficar fazendo esses gatos pra Pra Pra streamar, sabe Cara, que saco, cara Não acredito nisso, meu Mano do céu. Deu mó treta aqui, cara. Bom, vamos lá, vai. Desculpa aí, Farley. Eu, eu não sabia, mano. Achei que tava rodando. Que maravilha, né? 14 minutos de game. Bora. Cara, que lugar é esse aqui, mano? Opa, tem um bagulho aqui. Ai, caraca, que bosta! Mano. Que lugar é esse aqui, velho? Olha isso aqui. Olha essa água. Que é sangue isso aqui? Tem um zumbi. Tem uns bichos ali, hein? Não são zumbis, né? Olha o bolota ali, ó. tiro. Opa, opa, opa, opa. Segue o jogo, segue o jogo. Ó, oh, Farley, caraca, cara. Perdeu um o negócio ali. Não, pior que não vai ficar gravado também Olha isso Que nojo Caraca, mano Que muito louco isso aqui, velho Olha Seguindo aqui, né? Esse maluco aqui tá meio morto, né? Que isso? olhou pra cá, tinha coisa aqui, então, hein? Putz, grila! Merda! Susto, cara! Esse aqui vai acordar também, sem dúvida nenhuma. Vou até chegar perto dele aqui pra dar um bisu nele. Nossa, eu só tô com quatro... Eu vou... Nada de munição aqui, cara. Ah, vou matar ela não, vou gastar mala é... munição. Vamos entrar nesse portão aí, vai. Ué, não entra? Aqui, ó ali? Ah, não queria matar esses caras, mano. Vai gastar munição. Mano, eu não faço a mínima ideia, Farley Eu entrei no... Num... Eu, en... eu tô numa outra dimensão aqui, cara Eu acho que eu tô no inferno, cara Eu não sei exatamente onde é isso aqui Na verdade eu não sei nem onde é Eu não queria acender a lanterna dele para não atrair os os vendedores aqui, mano. Minazinha aqui, ó. Deve ser um bolota. Quer ver? Cadê? Falei. Olha lá. Tô, tô, tô, tô, tô travado. Ah. Nossa. Olha o tanto de sangue. Meu Deus, cara. Tenho nada, tô lascado. Tem uma plantinha. fala Deus do céu! Bala de pistolation. Olha esse aqui velho página queimada tá ele não fosso sem fundo farne usa o comunicador pra descobrir onde está não tenha mapa aqui ó Aonde aqui, Final de contas, hein? Acho que é a casa dele aqui, não é? Tá aparecendo, hein? A mãe nunca desistiu. Não como você. Não. Não, isso não tá certo. Myron teve sucesso onde você fracassou. Você se recusou a ouvir. Perdeu as suas E então você mesmo se perdeu. Você não sabe nada sobre mim. Myron entendeu que objetivos podem ser alcançados por submissão. Juntando-se. Mano, o que, que é isso, cara? Um pistão? Que parada essa aqui, mano Que bagulho macabro, mano Susto Eric Farias, valeu Eric, obrigado pelo like. Ai, valeu Eric, obrigado, cara. Seja bem-vindo à família Pixel Quebrado. Valeu pela força, hein? Tamo junto. Salve, Eric. E aí, como é que você tá, meu rei? Tudo bom? Mas por que, que não passa aqui? Eita! A geni fundo aqui ó. Olha, Tentou mais. Cadê? Tinha um cara enchendo o saco aqui, ó. Cara, esse lugar aqui não tá muito legal, não, mano. Não sei pra onde tem que ir aqui, meu. Vamos dar uma corrida aqui. nos muro das, das lamentações. totalmente perdido, cara. Ai, caraca! Susto, merda. Morri. Cara. É, não é a filha dele que tá falando, né? É a. Sei lá, né? A, a voz do além, né? Depois disso tudo, ainda quer voltar a ver ele? Eu. Eu tenho. Eu. Eu tenho que encontrá-la. Certo. Então vem até mim. Nossa, eita, pega Ei, é mesmo você? E aí, vou ali ou não vou, cara? E agora, hein? O que eu faço? Não quero ir, não, mano. Lili! Não! Lili! Ali está ela. Sua preciosa filha. Não é isso que você queria? Pai? Pai, você deixou isso acontecer comigo. Por que você não me salvou? Não, por favor. Eu não podia. Eu queria. Não. Nossa. Você quer ver que a filho do você cara? Você está condenado a cometer os erros do passado, a menos que se junte a mim. Faça isso e eu posso realizar seus sonhos. Juntos podemos tirar Lily de Magra. Quando eu tiver o poder do núcleo, você estará livre de verdade. Vai precisar de mais do que balas para me deter. Quando vai aprender? Sebastian! Por quê? Não, então... Nossa, será que ele matou a menina, cara? Vamos, cara. Vamos tirar você daqui. Ele me atirou na mina mesmo, cara. Não pode deixar ele te atingir. Você tem. Você tem que se vingar desse filho da puta. Sebastião, o que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Uh, Mayra? Torres? Onde? Eu tô em casa. E viagem, mano. da Lily, exatamente como era, como eu queria que tivesse ficado. dela. Eu espero que ela ainda tenha um pouco dessa inocência depois disso tudo. Igão, você tá de brincadeira que você acha que você vai encontrar sua filha, né? Eu me mergulhei demais no trabalho. Se eu pudesse recuperar um pouco dessa época, eu passaria com elas. Símbolo misterioso, você sente que já viu isso antes, mas não sabe dizer exatamente o que foi. Mas de qualquer forma, parece bem legal, então você decide manter em sua sala. Tá bom. Eita, susto. Ela realmente conseguia fazer tudo. Não foi à toa que ela conseguiu se infiltrar na Mobius. Quando ela metia uma coisa na cabeça, não sossegava. Diferente de mim. Aquela carta, a última mensagem da Mayra, estava escondida nos arquivos dela. Memórias melancólicas. Aquela conquistinha desbloqueada, né? Ué, o que, que é pra fazer? Eu olhei todos os cômodos. Será que passou uma televisão? Comi um bagulho. Tinha casa, poxa, travou boneco. Ai, cara. Mano, eu acho que eu tinha esse quadro aqui em casa, cara. Eita, nós, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que realismo essa cortina, hein? Agora não sai. Que para fazer? Mano. Ah. Parecia loucura na época, mas eu devia ter acreditado nela. Meu amado Sebastian, se você recebeu essa carta, temo que o pior aconteceu. Significa que minha investigação chegou perto demais da verdade. Significa que talvez você nunca mais me veja. Desculpe ter ocultado isso de você, mas foi para protegê-lo. Da verdade ou da minha loucura. Eu anexei uma cópia dos meus arquivos. Só espero que você nunca os receba. Mas, se receber, a decisão de terminar o que eu comecei é sua. Por favor, faça justiça pela lei e por mim. Eu te amo com todo o meu coração. Mayra. Que louco, hein? Passado, sinto hein? muito, Sebastian. Opa, você suportou tanto esse tempo todo sozinho. A culpa é minha. Você tentou me dizer, mas eu não acreditei. E agora estou aqui, perturbado, falando com uma alucinação. Falhei com você. Não consegui salvar a Lily do incêndio. Eu falhei com todos. Não é verdade, Sebastian. Não tinha incêndio para salvá-la. Agora você sabe disso. Como assim? Mas não consegui protegê-la. Como poderia? A mobius é uma força da natureza. O que está fazendo? É como se culpar por um terremoto. Não foi culpa sua. Você precisa parar de se torturar. Você é um homem bom, Sebastião. Por isso me casei com você. É. E dessa vez, você pode salvá-la. Eu acho que ele tá sendo enganado, meu Não vai Tem forças demais contra você Precisa se manter forte Não deixe o passado derrotar você Opa Rolou mais um like hein? Eu te perdoo E a Lily também Mas o mais importante é que você se perdoe. Perdoe... a si mesmo. Ela tem razão. Ela sempre teve razão. Theodore usa minha própria culpa contra mim. Mas culpa pelo quê? A culpa é deles, não minha. Tiraram tudo de mim. Eu não comecei nada disso, mas eu vou terminar. E que Deus ajude quem ficar no meu caminho. Tá. Eita. Acorde, Sebastian. Cara, de novo ainda no bagulho? O quê? Mano. O que aconteceu? Essa menininha morreu, mano. Ela te trouxe aqui. Desculpe, Sebastian. Tentei salvá-la, mas. Não. Atirei nela. O ferimento da bala foi superficial. Ela morreu de ferimentos sofridos num confronto com aquelas coisas. Droga. Ela não tinha que ter morrido assim. Era um bom soldado. Ela só queria salvar a Lily. E agora morreu. É tudo minha culpa. De novo. Não, Sebastian. Não é culpa sua. Não deixe ele fazer isso com você. Tem razão. Aquele maldito filho da puta. É isso que ele quer. Tentando fazer eu me sentir culpado. Mas é ele que fez isso, não eu. Ele é o culpado. Ok. É hora de fazer uma faxina. Só preciso encontrar o Theodore. Agora é a chapa vai é esquentar, hein? Destruir a máquina do Liam funcionou. Agora Theodore está lá desprotegido. O problema é chegar até ele. Como assim? Vi isso nas câmeras do sistema de vigilância. Dá uma olhada. A fortaleza do Theodore apareceu em Union. Mas está cercada por uma parede de fogo enorme Merda Não vou conseguir atravessar Acho que pode haver um jeito Encontrei um dispositivo na sala de equipamentos do Lian que pode nos ajudar Ótimo, vamos vê-lo Não está pronto, tenho que fazer alguns ajustes ainda Ok, vai fazer o que tem que fazer Eu me lembro de ter um hotel por aqui Vou checar se é seguro e então envio as coordenadas Pode me encontrar lá com o dispositivo Ok, te vejo logo. Eita, boa! Tem uma metranca aqui, boa! Abra caminho através das acessos da União para chegar ao hotel. É um distrito financeiro. Legal, hein? Fala, Fábio. Obrigado, cara. Valeu pelo like. Seja bem-vindo aí à família. Fuzil de assalto, essa boa, muito bom. Só que é o seguinte, né? Não tenho onde salvar aqui. Ah, tá. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos tomar aquele café para dar aquela energia, né? Tá até quente o café, ó. deu até vontade de tomar. Hum. Cafézinho. Olha, saúde inteira, né? Como é que pode, cara? Agora é o seguinte. Vamos encontrar o espelho. Vamos construir alguns bagulho aqui. Criação. Vamos lá, quanto que eu preciso? Dois, duas eita eu vou gastar tudo. Eita, ah tá, já tá no máximo. tudo hein que merda Vamos ver o que dá para melhorar aqui arma de fogo da pistolinha 800 bagulhetes Eu só tenho 300 mano o que é isso aqui aumenta a possibilidade de causar dano crítico ao tirar no ponto fraco do inimigo né? Duzentos e poder de fogo. Como aqui, tá? Vamos trocar mais uns bagulhatítios. Vejo que precisa dos meus serviços de novo. É né, filhona. Vamos ver Eu acho que não tenho chave né não tenho. É, tem me tem 11.350 vamos ver a saúde aqui Eita não aqui nossa Caraca, aumenta o máximo da barra de saúde. Ah, vai aqui, vai. 4 mil, que que é isso aqui? Posso sofrer um ataque, causaria dano quase suficiente para você. Se... Tá. Ah, não tá velho. Ai que bodega. Ah não, nem vou mexer mais nada porque não tem. Opa! Tony Costa, valeu, Tony! Opa! Compartilhamento aqui, vamos dar uma olhadinha. Valeu, Tony! Obrigado, cara! Aquele abraço, hein? Valeu aí! Seja bem-vindo à família Pixel Quebrado. Não esquece de seguir a página, hein, brother! Valeu, meu rei! Tamo junto! É Obrigado. Aquele abraço. Valeu, valeu, mano. Tamo junto. Obrigadão, hein? Eh, é... eu não sei onde tem que ir, mano. Abra caminho através dos restos da União para chegar ao hotel no Distrito Financeiro. Eita, que bom. Aonde é isso? Japonesinho aqui, cara... É, sei lá, meio estranho. Eu não lembro desse caminho aqui, não. Vê se aparece o mapa aqui. Eu tô terminando o jogo e eu não sei o que significa essas pulsações aqui. Bolsa melhorada. Boa. Bolsa de munição escopeta. Legal, cara. Já temos uma melhorada aí. Ah, eu vim aqui sim, cara. Lembro. Lembro daqui, sim. Que estranho. Por que eu nunca terei essa bolsa nesse cara aí? Bom, sei lá, né? Já zerei ele. Top. Ô, Tony, eu tô aqui na pegada aqui, cara. Eu nunca joguei esse jogo. Eu acho que eu tô no caminho errado. é um jogo muito louco, hein. Tô curtindo pra caramba. Que jogo da hora, meu. É meio viajante, mas é da hora. Acho que eu tô no lugar errado, mano. Nossa, ainda? Eu achei que eu já tinha passado. tá aqui, aqui? Porque você não tem muita noção. Nossa, meu Deus. Do céu. Olha! Tem uns bagulho aqui, mano. Cheio, cheio, cheio, cheio. Beleza. Mano, vai pra onde, velho? Abra caminho através do restos da Union. Ir para a Union. Eita! Tô ferrado. brisa, né? Só que eu achei legal, cara, carregando o jogo quando você tá dentro de um sei lá, de uma realidade. É porque já tá longe no jogo já. Eu tô eu tô longe no jogo já? É isso. É da hora, hein? Eita, aqui é o espelho. Agora vamos, vamos salvar aqui. Vai. de live, né? É o máximo que eu posso fazer, mas vamos, vamos, vamos dar uma ida de fora rapidão, só pra ver, cara. Só pra ver se eu tô no caminho certo. Merda. É mesmo uma fortaleza. Não sabe nem da metade Imagino que você tenha tido algo a ver com isso Não teria feito se não fosse necessário Kidman. Vou terminar isso de uma vez por todas Vou salvar a Lily E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias Boa sorte, Sebastian E me mantenha informada, tá? É importante que eu saiba o que está acontecendo aí para poder ajudar de novo Entendeu? Sim Entra Ajudar em quem? que? Essa menina não está fazendo nada, mano Essa é inútil dessa menina Opa, tem um... Eita, tem outro maluco ali, mano Bom, vou deixar para a próxima live Que é a semana que vem Porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira E eu quero jogar esse jogo, esse jogo tá muito louco Bom, turma, quero agradecer a todos vocês Aos novos seguidores, a todo mundo que passou aqui no canal Muito obrigado pela presença de vocês Semana que vem teremos de volta Amanhã é sexta-feira, não tem live Amanhã é sexta-feira, né? é sexta não tem live Então só na segunda-feira que vem Então fica ligado, estaremos aqui no mesmo canal No mesmo horário, jogando é claro Outro jogo, né Semana que vem é a Plague Tale Muito bom esse jogo, hein? recomendo Também vocês assistirem, tá bom Turma, bom final de semana, bom descanso A todos vocês, até semana que vem Forte abraço, fica ligado no canal Não se esqueça de me procurar Nas redes sociais, se quiser bater um papo só procurar por Pixel Quebrado que você me encontra lá e a gente troca aquela ideia de game, beleza? Muito obrigado, forte abraço, valeu e fui, turma, obrigada, nós estamos juntos.